Olá pessoal, bem-vindos ao número 3, Buscando Informações. Este é o tema número 13, Buscando Informações Online. Eu estou aqui pesquisando, enquanto ele está aqui pesquisando informações... Menino, pelo amor de Deus, já falei, não se pode buscar informações online, no laboratório de informática, ou em qualquer local que tenha computador, na escola, na faculdade, comendo, não se pode, porque pode sujar os computadores, então fecha a água, retira a água esse biscoito aqui, essência, joga fora, pronto joga no lixo e a gente vai agora buscar a informação da forma correta também me dê meu óculos aqui que esse negócio aqui tá meio complicado, pega seu óculos aqui pronto, toma agora, agora tá certo, o grau certo a informação certa quer óculos não? pronto, tira o óculos sem óculos, sem problema produção então, vamos lá buscar informações online. Nós vamos usar o Google Acadêmico para buscar essas informações. Bem, pessoal, vamos começar a desenvolver uma pesquisa no Google Acadêmico. O Google Acadêmico, também é conhecido como Google Scholar, não? é um tipo de buscador de não, fontes de informações mais confiáveis que a Google. Por exemplo... Vamos tomar um exemplo, o próprio Google. Se nós buscamos, por exemplo, letramento informacional, entre aspas, e pesquisamos no Google, ele vai nos oferecer 47.400 resultados. Alguns artigos, sim, né? mas também é sites, né? que a informação nem sempre é averiguada. Se eu digito o mesmo termo de busca no Google acadêmico, ele já começa a mostrar somente artigos científicos. Tá? Se eu fizer o meu login, eu posso começar a salvar em minha biblioteca, clicando na estrelinha, né? E salvo, desde que eu esteja, esteja logado. Devidamente logado, posso guardar os artigos que eu quiser. Ele também tem a opção de citar. Ele mostra a citação na MLA, na APA, que são internacionais, e também nas normas da ABNT. Eu pontuo sempre que a gente deve ter cuidado quando utilizar a ABNT, devido à normativa 6023 ser constantemente atualizada. Também mostra... Quantas pessoas citaram esse trabalho e aonde foram que citaram, né? onde foi que foi citado cada trabalho. Artigos relacionados, né? trabalhos relacionados ao mesmo artigo, geralmente do mesmo autor, ou autores adjacentes. E as versões desse trabalho, onde eles estão distribuídos. Tá? Você pode filtrar também por ano. Trabalho mais recente. Pode filtrar somente páginas em português. E caso você deseje criar um alerta em relação ao termo, a, a novas inserções, tá? é, atualizar resultados, você digita o seu e-mail aqui e manda criar o alerta. E ele deixa você já apagar caso entre entre em novas publicações, apareçam novas publicações, né? livros, é, artigos científicos a respeito da pesquisa. Utilizando os operadores booleanos. Posso utilizar também. Vamos utilizar para refinar a pesquisa. Então, olha só. Eu coloquei. Eu tinha 2.960 trabalhos. Agora eu tenho. 1.150 trabalhos com letramento formacional e educação básica. Então, todos os trabalhos que têm letramento formacional e educação básica, tá? até um trabalho meu recente já está mostrando aqui, ó. ele já deixa disponibilizado quando você faz essa busca. Ele busca baseando-se no resumo e também nas referências e até mesmo no conteúdo dentro do artigo. Então, esse é o nosso Google Acadêmico. A gente se encontra agora no estúdio. Bem, então finalizamos a pesquisa. Bem, pessoal, por que a gente utilizou a, o Google Acadêmico? O Google Acadêmico por quê? Porque ele é um buscador muito simples, você busca informações com confiança, informações confiáveis, porque vem artigos, teses, monografias, dissertações... Tá certo? No Google a gente também busca muitas informações, mas nem todas são confiáveis. Mas professor, por que não a gente buscar nas bases da CAPES, na BTDT, no IBICT? Por que não consultar nelas? A gente vai ter outra aula para desenvolver essa busca nessas bases de informações. Lembrando que o Google School também pesquisa nessas bases. Claro que cada base, você pesquisando diretamente nelas, é muito mais interessante. Mas o Google Scholar é o primeiro passo que a gente vai dar. Então aprenda. Vai fazer pesquisa na sua escola. Não busca somente no Google não, de qualquer jeito não. Busca no Google Scholar. Lê os artigos, dissertações, as informações que nele existem, tá? Que tem uma, um certo respaldo acadêmico. E você pode desenvolver sua pesquisa de seu trabalho escolar, sua pesquisa escolar, com muito mais qualidade, tá certo? Até o próximo tema. Tchau, tchau.